Já me falaram dele. Então vamos ver como é que é esse negócio doido. Esse lugar é... fica em peraí. Tem que fazer vozinha, gente, porque ela tem cara de piranha. I'm a boss, ass, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. I'm a Agora. Ai meu Deus, calma! Ai, ai! e eu não salvei! Fucking. Isso aqui vai ser meu quarto. Esse aqui é um. É um. Qual é o nome disso? Um calendário, tem a foto de alguém bem sexy no calendário.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 Esteve no canal há tanto tempo Ah, ele me dibrou Me dibrou Cosméticos caros para o futuro. <risos> não existe mulher feia, só existe, só existe mulher que não conhece os produtos da linha Jack. T. Tá, nada. Ai, meu sofazinho. Jack. eu quero que você me desencome de suas garotas francesas nesse sofá. Usando isso. <risos> Nem vou repetir essa piada, gente. Jack, eu quero que você me desencome de suas garotas francesas. Jack, eu quero to draw me desenhasse como uma das suas garotas francesas Usando isso Wearing only this. apenas isso Alguma coisa está segurando minha perna eu Sacudi. Eu ia sacudi, sacudir, Mas o demônio não queria sair de mim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 Musiquinha de tarado gente. É. Gemidinho. Uh. É tipo assim quando a pessoa falar esse UGH, é um gemido. Eu não, eu não imagino. Tipo sei lá, um... ah, tô cansado. Não imagino. Uh. Lá vamos nós. E eu posso colocar aqui, certo? Sim, muito obrigada. Hum, como eu posso te agrade agradecer? Você, <risos> o que acha de um chá com fritas? Ah, tá. <risos> Fique longe! Ah! oi Oi, é. você vem sempre aqui? Oi, <risos> hã?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 Vocês estão vendo? Tá vendo que é isso? São todos os esconderijos. Quero ver eu não passar. Que eu fui mãe. Ai gente, desculpa. Aí está de novo. Preciso fugir. Ah! Ah! Pra onde? Pra onde? Aqui embaixo. Diz que está perto. Eu tentei usar, mas é pra dentro Menina, você fumou um crack muito doido Dá um pouco <risos>